Você sabe como as imagens dos Jogos da Copa vão chegar até a sua casa? O governo federal está construindo uma rede que vai permitir a transmissão para o mundo todo. Confira na reportagem de Celina Paiva. Um espetáculo que vai superar as quatro linhas do campo. Faltam menos de dois meses para a Copa do Mundo. Um show de futebol que só no jogo de abertura deve ser visto por cerca de 500 milhões de pessoas. As imagens dos jogos vão partir aqui do estágio por meio de uma rede que o Governo Federal está construindo. O investimento é de 200 milhões de reais. São fibras óticas que vão levar até a sua casa, sons, cores, movimentos e toda a vibração que vem aqui do campo. Nós temos um compromisso com a FIFA, que é fazer fibra ótica para a transmissão dos jogos. Televisão, broadcasting... A rede chega ao estádio por pontos diferentes, são duas estruturas, se uma falhar, a outra continua transmitindo o jogo em uma capacidade de 30 gigabits por segundo a infraestrutura da Telebrás interliga as 12 sedes da Copa. Dos estádios, as imagens vão até o Rio de Janeiro, no centro de transmissões da FIFA. Depois, seguem para o resto do mundo. Após a Copa, toda essa infraestrutura vai ser usada para melhorar a banda larga aqui no Brasil. Isso significou, do nosso ponto de vista, antecipar uns quatro anos os investimentos nessas regiões, porque esse, essas redes serão usadas depois aqui no Brasil. O ministro lembrou ainda que a implantação da tecnologia 4G não está no compromisso com a FIFA. Faz parte, na verdade, das obrigações das empresas de telefonia. O cronograma de expansão do 4G segue por todo o país até 2017.